Contente, muito contente e animado com os resultados dos 50 metros dos três brasileiros no Mare é Nostrum de Mônaco no final de semana. Começar pelo Felipe Lima, os brasileiros que optaram por nadar apenas as provas de 50 metros no Mare é Nostro e até explico o motivo. Diferente das outras etapas e das outras provas, onde só temos as eliminatórias e finais, as provas de 50 metros no circuito Mare é, é disputada no sistema Mônaco, que é eliminatórias, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal e a grande final. Ou seja, para o nadador chegar à final e ganhar o título, como foi o caso de dois dos três brasileiros, ele precisa nadar cinco vezes. Nadando cinco vezes, um esforço de cinco provas em dois dias, os três nadadores acabaram optando por focar somente nessas provas. E foi uma decisão que acabou se configurando, uma bela decisão e acabou dando certo começar pelo Felipe Lima, o Felipe Lima que ganha a prova dos 50 metros lá do peito, faz quebra o recorde sul-americano, o recorde das Américas, 26:33, a marca era do João Gomes Júnior das eliminatórias do Troféu Brasil 26:42. Felipe que uh, nada pela oitava vez em 2019, oitava vez a prova dos 50 peito na casa dos 26 segundos é muito expressivo e na história da natação mundial passa a ser somente o segundo nadador, atrás somente do Adam Piri, que tem o recorde mundial e o único homem da história a nadar para 25. Olha, ganhar de Adam Piri não é impossível. ano passado, o, o Cameron Van Berg, o sul-africano, ganhou do Adam Piri como é o Keynes. Então é algo que é eu acho que pode muito bem acontecer. Para mim, inclusive, essa é a prova, vamos dizer assim, eu até classifiquei isso como a melhor prova do Brasil para o Campeonato Mundial, porque nós temos, pela primeira vez... A chances reais e concretas de ter dois nadadores subindo ao pódio juntos numa prova de Campeonato Mundial. Isso nunca aconteceu. Nós já chegamos perto, até mesmo com o Felipe Lima e João Gomes Júnior em Budapeste, quando o João foi segundo e o Felipe foi quarto. Até mesmo com o César Cielo e o Nicolas Santos, no 50 Borboleta de 2013, quando o César ganhou e o Nicolas foi quinto. Agora é a vez do Felipe Lima, talvez, junto com o João Gomes, aí subir ao pódio fazendo essa história. E pelo que eu vi em Monte Carlo, gostei demais. Ontem até conversei com o treinador Tiago Moreno, que é o responsável técnico pelo planejamento do Felipe a partir deste ano, que eu gostei demais, o Felipe acertou a saída, coisa que ele não tinha acertado na etapa de Indianápolis. dessa vez a saída foi perfeita, e confessei ao Tiago algo que me impressionou. Já fui técnico do Felipe e nunca vi o Felipe tão veloz, com uma devolução tão rápida, nas braçadas, é uma explosão incrível, eu realmente nunca vi o Felipe com essa intensidade, essa vamos dizer, essa força e principalmente explosão na devolução das braçadas, acredito que ele está muito bem nos 50 e tomara que ele consiga levar isso para a prova do semestre do peito, que é onde vai conseguir o passaporte olímpico dele para aquela que seria a sua segunda olimpíada, ficou de fora do Rio 2016 e esteve em Londres 2012. Ainda sobre o Felipe, é uma semana interessante porque ele vai nadar terça e quarta, e sábado e domingo, contra o Adam Piri. O, gran, o britânico não esteve em, em Monte Carlo, mas vai estar em Canei, e Barcelona, e aí sim a oportunidade do Felipe de fazer uma prévia de, do que vai acontecer no Mundial, exatamente contra o maior nadador de peito do mundo. E o Felipe, hoje, mesmo sendo o número um, sabe que seria bom demais ganhar do Adam Piri agora é, nessa etapa de Canet. A Jennifer Conceição ficou segundo colocada na, na, na prova dos 50 metros do peito, bate o recorde sul-americano dela, ela tinha feito 30-47 no Troféu Brasil, fez 30-42, também falei com o Thiago Moreno que é responsável pelo programa dela e disse que foi a melhor saída que eu vi da Jennifer nos últimos tempos. A Jennifer não tem essa tradição de ter uma boa saída, ela sempre teve dificuldade nesse fundamento. É verdade que se diga que ela sai ao lado da Yulia Fimova, que também não tem uma das melhores saídas do mundo, mas foi, sem dúvida, na saída, uma saída muito positiva, exatamente pelo histórico dela. Além da saída, gostei da forma como ela nada, inclusive ela atacando na parte final, ganha até algumas, alguns centímetros se aproximando da, F, da Fimova, as duas nadam na casa do 30. O 30-42 da... Da Jennifer, coloca ela de volta ao quarto lugar do mundo, que era a posição que ela atingiu durante o Troféu Brasil. 30-42 é uma boa marca e a gente sempre torce para que ela consiga levar essa uh, impetuosidade que ela tem na prova dos 50 metros na do peito para o sem peito. Eu até digo quem tem 30-42 não pode nadar para 1,7, que ela não consegue ainda, tem que nadar para 1,6. E essa, a Jennifer vai ter que conseguir colocar todo esse potencial que ela tem na prova de 50 a serviço dos 100 metros peito dela. Tenho certeza que isso faz parte das preocupações diárias do treinador dela, o Thiago Moreno, e com certeza da Jennifer a caminho daquela que pode ser o seu caminho olímpico para Tóquio 2020. Para fechar, o Bruno Fratos, que bela prova o Bruno Fratos, 21:31 acertou a saída, nadou de uma forma muito boa, tem gente que acha que a saída dele não foi boa, não, é porque ele sai do lado de um de um nadador, que tem uma saída muito boa, que é melhor que a dele, é um nadador mais alto, mais forte, mais explosivo, com relação a esse fundamento, e é um garoto que, que foi campeão do NCAE, não é mau nadador não, o Christian Gocolomé, é, é grego, foi campeão do NCAE nadando pela Bama, ele tem os fundamentos muito bons, tanto de viradas como de saída, e ele sai na frente do Bruno, mas o Bruno já nas primeiras braçadas já toma a frente, faz uma prova sensacional, e o 21-31, é, foi realmente espetacular, melhor tempo do mundo, e olha, uh, mesmo que, que, que é um tempo que uh, ganharia a Olimpíada de 2016, ganharia a Olimpíada de 2012, mas não vai ganhar a Olimpíada de 2020, eu sei, o Bruno sabe, todo mundo sabe disso. Uma coisa interessante em relação à a, a prova do Bruno, é de que é, o Bruno não nadou bem a prova de 50 livre em Indianápolis, uh, saiu mal, Uh, já tinha saído mal em Budapeste, os fundamentos de Budapeste, ele em Budapeste até nadou bem, mas os fundamentos não foram tão bons, quando ele perdeu para o pro, pro Ben Proud. E agora ele acerta os fundamentos na final, tudo certinho. Na semifinal, que não passou ao vivo no Sport TV, nós já estávamos prontos para iniciar a transmissão, e a gente recebe o sinal. Ou seja, então nós acompanhamos a prova da semifinal, embora vocês em casa não tenham tido essa oportunidade. E o Bruno... Não teve uma saída um assim que eu possa considerar ruim. Mas foi uma saída... Um, ok. Mas mais pra fraca do que ruim. Mais pra fraca do que boa, perdão. E aí, naquela hora, eu até mandei um Twitter. E eu disse, olha gente, o Bruno vai fazer algo muito especial. Porque com essa saída ter nadado pra 21,56, vem coisa muito especial nessa final. E não deu outra. 21,31, o melhor tempo do mundo. Agora melhor tempo do mundo 21:31 segundo melhor tempo 21:46 ele ainda tem um 21:56 o Bruno 21, tem três dos cinco melhores tempos do mundo em 2019 é uma consistência incrível resta saber se ele vai conseguir não levar só isso para as etapas que faltam que é Canet Barcelona o Aberto da França o, o, o cole mas principalmente o Campeonato Mundial de Guanju nadador tem que nadar bem na hora certa Tomara que essa sequência de bons resultados chegue até lá. E olha, cada vez mais eu acredito que o 20 está no radar. Está no radar do Bruno e deve estar no radar de um monte de nadador ao redor do planeta. Que bom ganhar natação com isso. Ganhou a natação brasileira. Conto com vocês, terça e quarta, uma da tarde, Sport TV3 tem Mare Nostro de Canê. Quero vocês assistindo e torcendo pela natação brasileira. Serão 19 brasileiros na água. A gente se vê. Até lá.